Oi gente linda, desse mundo Olá. maravilhoso, estou do lado dela, da minha amiga Patita, <risos> estamos hoje aqui lado a lado fazendo a live é com vocês, estou muito feliz né, de mais uma vez estarmos aqui compartilhando de mensagens que com certeza transformam alguma coisa, né, no nosso ser, no nosso campo energético, vira algumas chavinhas aí que ajuda a facilitar o nosso dia a dia. A gente vai ficar aqui olhando várias câmeras, porque estamos aqui com quatro aparelhos. <risos> <risos> Ó, nós temos aqui três celulares e mais o um laptop, onde a gente estará... Compartilhando a mensagem. Então, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Pessoal do YouTube, bem-vindos a todos vocês. Porque quando a gente está disposto realmente a mudar, aquilo vai, vai se abrindo. Sim. Uma nova porta, uma nova janela, sabe? Até mesmo essa semana, eu atendendo uma pessoa, ela falava para mim o quanto era difícil ela começar a ter a energia para se exercitar. Mas, uhum. na verdade... Eu até queria te perguntar isso, Karen, para você falar um pouquinho pra gente. Por que que às vezes essas pessoas acham que é tão difícil encontrar é, forças dentro do físico delas? Ai, Patrícia, eu não tenho força física. Mas será que aquilo tá só no, no físico? O uhum. que você me fala um pouquinho do que você percebe sobre isso? Dessa falta de energia, de exercitar... Uhum. Que, que Eu acho assim, que quando a gente aprende a escutar o nosso corpo, a gente entende muita coisa sobre nós mesmos, né? Então, o quando a gente sente esse sintoma no físico de ah, eu tô cansado, eu tô sem energia, da onde que vem isso, na verdade? Será que é o corpo mesmo que tá, que tá, é, que tá faltando alguma coisa, nosso corpo, vitamina? Ou será que isso vem de lá de trás, do, do, dos corpos mais sutis, né? E quando a gente fala de corpos sutis, nós temos vários, nós temos sete corpos principais aqui, que a gente mais trabalha, mas existem dois corpos sutis que estão sempre aqui muito ativos conosco, que é o emocional e o mental. E quando esses corpos estão desequilibrados, aonde é que a gente sente? No último corpo, que é o sétimo corpo, que é o físico. Então, quando a gente já sente no físico algum sintoma, é porque a coisa tá feia. <risos> Né? porque assim, a gente recebe vários sinais, né Paty? Sim. A gente começa a receber vários sinais, mas quando a gente não atende a esses sinais que são mais intuitivos os, os primeiros sinais sutis, eles são intuitivos você sente no seu coração né? É como tem se... algo que não tá bom é, tipo assim, você tem que fazer alguma coisa você fala, hum, mas eu não tô com uma vontade, hoje eu tô com uma vontade de ficar em casa eu não deveria sair hoje de casa, isso é a sua intuição mas aí você vai, você vai e acontece alguma coisa que deixa você triste aí o que acontece? Deixou você triste Mexe, mexeu com o que? Com a sua emoção que vai ali afetar todo um círculo de pensamentos dentro de você, né? E aí isso que deixou você triste, você não tem a noção do que desencadeia no seu físico né? Aí você pode sentir uma dor de cabeça, o um enjoo, o um mal estar. Então, chegou no físico, é porque a gente não escutou o, aquela informação sutil que veio primeiramente. Então, essa falta de energia, na verdade, vem porque nós estamos totalmente desconectados. Desconectados com... O nosso, é, o nosso ser divino com o nosso eu superior, e a gente vai ficando realmente, parece que a energia não flui, né, porque na verdade nós, nós estamos recebendo energia o tempo todo, ela tá vindo, né, nós somos a própria energia, só que quando a gente tem é, certas crenças que são âncoras na nossa vida, o que acontece é que a energia vem e ela se dispersa nas crenças, Sim. e quando a energia se dispersa nas crenças, o que acontece? O seu corpo fica sem energia, então, essa é a raiz, né, de, do porquê as pessoas sentem, ai, ah, eu sou tão desanimada, ai, eu com dor. É, é, é, começa a dar um monte de desculpa, né, para fazer é um exercício físico. Isso. Exatamente. É. Ou seja, então, a raiz disso tudo não tá no físico, né? A raiz, ela tá na alma, aquela dor da alma, né? É, e é por isso que também a gente sempre fala, né, que não faz muito sentido, ou quer dizer, não é bom a gente cuidar da, da dor do físico. Uhum. Porque não ajuda. A gente vai cuidar daquele sintominha ali que tá no físico. Mas onde é que tá a raiz de tudo isso? Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre eu falo. Que não adianta a, a pessoa passar ali comigo. Então meu paciente chega, eu trato, manipulo ele. Tchau. O que que resolveu? É igual tomar remédio. Tem diferença? Ele vai... Ele... Claro que é bem mais legal, porque não afetou essa questão mais de fígado e tal, mas se a gente pensar bem, qual que é a raiz? Eu sempre faço a pessoa olhar. Eu tenho sempre perguntas como, como é que tá o seu sentimento, o seu emocional? Tá tudo bem. Tem umas pessoas que já tá tudo ah, bem. Ah, sim, claro. Mas aí, aí é, você vai fazendo, a pessoa vai conversando, aí você vai conversando, aí a pessoa vai, é... Aí você vai vendo que tem tanta coisa ali, ou às vezes ela tá tão desconectada que realmente, às vezes ela acha que tá tudo bem. Porque é assim mesmo a vida é assim mesmo né você sabe a gente vai arrastando é normal isso então a pessoa tá, ela tem tantas questões emocionais, crenças limitantes que ela vai achando que aquilo faz parte do ser normal sim porque culturalmente a gente não aprendeu a olhar para isso é. hum. e a nossa cultura não faz a gente observar os nossos sentimentos, olhar para as nossas crenças muito pelo contrário menino pequeno, não, não foi nada. A criança tá lá chorando, não, não foi nada. É. Uhum. Então esse já, opa, então ele já vai desconectando com a emoção dele. Isso. Eu sinto dor, mas a mamãe falou que não é nada, então realmente aquilo não é nada. Uhum. Então as pessoas elas vão se programando para esconder as suas emoções. Isso, e ela vai ficando totalmente condicionada a ficar em uma caixinha é. de crença, né, de, de que, ok, é, essa dor que eu tô sentindo aqui, essa, talvez esse mal-estar que eu tô sentindo, é... Não é nada mesmo. Então é. eu não tenho que observar, né? De onde está tudo bem. Vem. Uhum, é isso mesmo. Então a gente precisa estar sempre observando. E se eu viajar e orar, e não tem coisa mais bonita de, de, de que, uh, na nossa vida, do que ser consciente das informações que a gente recebe ao nosso redor. Tanto, e eu falo assim, ó, porque tudo é físico, né? Porque um copo de água também é físico. Né? mas o nosso corpo é físico, então tudo faz parte do físico. Então a gente observa o nosso corpo primeiramente, porque é o que está mais perto de nós, né? Mas a gente pode observar também a nossa vida. Como é que está a situação da nossa vida do momento? Como é que está o financeiro? Como é que está o relacionamento? Como é que estão com os amigos? Como é que estão com os familiares? né? E a gente começa a observar tudo isso. Esse é o orar. Como eu falei semana passada, né, na outra live, vigiar e orar não significa ficar de joelho rezando para Deus, para que Deus venha acudir né, e, e cessar com a dor que nós temos. Não, o vigiar e orar é observar como está a sua vida, como está o seu físico, como é que está a nossa Sim. saúde. né? Porque se vem para o físico, é porque, olha, já chegou... Já chegou lá no final, né? Não tem mais o que fazer, chegou no físico. Ou você escuta agora, ou as coisas pioram. É assim mesmo, né? Aí as pessoas vão lá. Eu conheço pessoas que têm enxaqueca, Paty, há mais de 30 anos. Sim. Há mais de 30 anos. E o que, que elas fazem há mais de 30 anos? Tomam remédio. Tomam remédio, remédio para acessar Toma aquela dor. Vão o hospital e não observam o porquê ou de onde está vindo essa enxaqueca a enxaqueca está lá o tempo todo alertando ela de algo que é necessário mudar dentro dela. Então, o que é uma enxaqueca, na verdade? É um incômodo, né? É uma dor, assim, quem tem enxaqueca precisa ficar no escuro, não pode ouvir barulho, é uma dor que incomoda mesmo. Agora, vamos pensar, se a enxaqueca está incomodando, é uma dor que está incomodando, a pergunta tem que ser, o que é que dentro de mim, o que é que eu estou fazendo na minha vida que ainda está me incomodando e eu não estou observando? Eu continuo fazendo aquilo que tanto me incomoda. Eu continuo fazendo e eu fecho os olhos para aquilo que está me incomodando, porque eu preciso agradar pai, eu preciso agradar mãe, eu preciso agradar marido, eu preciso agradar todo mundo menos a mim, né? Então, quando uma pessoa eu vou, achando, eu vou achando também desculpas assim, desculpas é. reais, não, não, não é uma desculpa, eu não tenho tempo para isso. É. É, então, o mundo começa é tempo para fazer isso, fazer aquilo, não dá tempo. Aí, à noite, eu estou cansado demais é isso. Então é essa, ah, eu não consigo porque eu tô tão cansada. Uhum. Eu tô desconectada. Totalmente desconectada. E a coragem, é isso que a gente falou. É uma coragem dar um passo desse mesmo. Ah, eu vou lá um dia inteiro, o que será que eu vou ver? O que eu vou olhar? O que eu vou deparar? Coragem. Uhum. É, é tão bom quando a gente começa a saber dentro da gente o que, o que, que é real, é, qual é o real consequência, é, qual é a real causa, das minhas dores, qual a real causa por hoje eu estar com um problema financeiro aí a gente vai vendo aquelas crenças que foram colocadas na gente desde pequenos, uhum. crenças assim dinheiro é sujo é. Uhum. os homens são todos assim uhum. e aí são coisas gente, são coisas tão básicas mas ao mesmo tempo são coisas que não são muito faladas uhum. se você não entra no meio terapêutico, no dia a dia na 3D, são coisas que elas são mesmo, é normal é tudo normal, faz, não, faz. eu escuto assim, faz parte da vida, né? É, faz parte da vida, isso tipo assim, é ótimo. Vem um sofrimento, né, ou acontece alguma coisa na vida, sei lá, a pessoa perde o dinheiro, ah, faz parte da vida, né, isso é vida. Faz parte da vida ter 60 anos e ter dor. Ah, é normal, não, eu escuto muito isso, tipo Depois assim. Depois dos 40. É, não, tipo assim, as pessoas, né, que acima de 60 anos, que tem lá uma dor nos ossos, tem isso. artrite, tem todas aquelas doenças, né, que o pessoal fala doenças de velho, isso. né, eu já tinha isso com 14 anos, tá, gente? Então, assim, aí eu escuto assim, de algumas pessoas Ah, sabe, né? São doenças de velhos É normal, normal nada é. <risos> Primeiramente que a gente não nasceu para morrer, vocês sabiam disso? É, nós não nascemos para envelhecer e morrer. O envelhecimento é um processo de uma crença que temos, que nascemos aqui e temos aquele processo de envelhecimento, de, de crescer, de ter estresse na vida, de trabalhar, de sobreviver, e tudo isso vai encurtando o nosso tempo aqui e vai fazendo com que as nossas células se estressem, se multipliquem dessa maneira e a gente envelhece. E a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente pensa. Uhum. Isso é incrível, né? Quando eu comecei a me deparar com isso, aí eu começava a ler das pessoas que fizeram reprogramação. E aí você vai vendo as pessoas hoje, trabalhando com a reprogramação, como elas vão ficando mais jovens. Mais jovens. Nossa. Mais jovens. Você fala, nossa, tem que viver para acreditar no que a gente está falando. Uhum. Aí percebendo, essa é a, é a nova fase que a gente entra nessa quinta dimensão, onde a gente mexe realmente o que a gente falou na live passado, do DNA. Uhum. É reprogramar o DNA. Isso. A gente realmente perceber que a gente não precisa envelhecer dessa forma. É. A gente vai ganhando idades, mas com aquela coisa do velho, sabe? Uhum. Com saúde, Isso. com sabedoria. É, existem algumas, algumas crenças que temos que aceleram o envelhecimento, né? E eu até dou um curso, é uma parte do meu curso, esse, essa parte aqui, a gente fala sobre os talômetros. O talômetro do DNA, que ele vai encurtando. E quanto Sim. mais ele vai encurtando, ele acelera o envelhecimento. E as pessoas vão ficando doentes, vai faltando um monte de vitamina no corpo. Então, quando a gente aprende a reprogramar as crenças, imagina só. A gente reprograma e zera todas aquelas crenças que a gente tem, né? De que, nossa, doença de velho. Então, a partir dos 40 anos eu vou receber essa doença, essa doença. Minha vista vai ficar assim, assim, assado. Tudo isso vai encurtando de uma forma acelerada esse talômetro, né? Que, que faz você ficar jovem. E aí, pronto, você faz parte de uma matrix, né? Aquela, aquela matrix que você vai seguir o caminho de todo mundo. Todo mundo que acredita nisso, exatamente é assim que vai acontecer, né? Sim. Então, estamos entrando em uma era, em um planeta Terra do amor, que é aquele planeta Terra onde as pessoas vão viver no amor, né? E cada vez mais vamos diminuindo essas células estressadas no nosso corpo e o nosso talômetro não vai encurtar com tanta velocidade. E as pessoas vão ficar jovens por mais tempo. E olha o que está acontecendo. Pensa em uma mulher de 40 anos, há 50 anos atrás. É, era vovozinha fazendo tricôzinho e, ai meu Deus, não podia colocar uma outra roupa, ou sei lá, era vovó mesmo, há, há 50, acho que 50, 100 anos Exatamente. atrás, não sei. Agora, olha uma anos, mulher de é. 50 anos hoje. Eu, em 5 anos, vou estar com 50. Eu estou um, tá... um pouco menos. 3 <risos> anos. E eu estou bem longe de ficar pois igual é. uma vovozinha. também. Então, eu quero cada vez mais vir diminuindo esse negócio, cada vez mais me sentindo mais e mais e mais jovem, a gente, é, a mas gente é uma juventude que... saudável, sabe, é. aquela juventude que você é flexível, não tem dor, a sua cabeça é, é, acompanha tudo, ah, às vezes eu falava muito assim, ah, eu não, não acompanho muito esse negócio de informática, tudo cancela, cancela, cancela, parei com isso, Acompanho Verdade. sim, eu só tô aqui me atualizando, tô sempre me atualizando, porque <risos> cada coisa que a gente vai falando é uma reprogramação, gente. É, e as pessoas que falam, ah, eu já tô velha, você é o que você acredita ser, né? Agora, se você cancelar todas essas, essas Cancela, coisas que você fala... Você vai perceber uma grande diferença no seu ser, né? Em vez de falar, eu tô velho, falo assim: nossa, eu me sinto jovem, eu, eu me sinto vital, essa vitalidade. Eu Faça sou um forte, teste. eu sou saudável. Faça o um teste, comecem a substituir a fala de vocês, o pensamento de vocês. É tudo uma crença. Então, quando você imagina que a cada segundo você é uma folha em branco. É. E você pode, a cada segundo, escrever tudo novo. Caramba, será que você vai continuar escrevendo algo que nunca te trouxe nada de bom na vida? É. Ou será que você vai começar a fazer escolhas novas? Né? Como que a gente pode ter uma vida nova, escolher coisas diferentes, parceiros diferentes, é, trabalhos diferentes, chefes diferentes, amizades diferentes, Isso. se eu sempre reescrevo a mesma coisa? Sim. Meu dia é igual, eu faço as mesmas coisas, eu leio as mesmas coisas. Uhum. Eu, a entrada, lembra da, do primeira live? A alimentação, ela é sempre igual, os mesmos vídeos, jornais, TV, amigos, aqueles desde a infância que a gente chega lá, senta no bar, conversa, nada, é a mesma coisa. Nada muda. Nada, nada muda. Uhum. Como é que pode mudar? É. ou vamos falar do financeiro que eu acho que isso que é uma coisa que dói muita gente, né? Aquela pessoa que só vive para pagar conta, ah, é. não faz outra coisa a não ser pagar conta e vive no negativo, vive naquele desespero e quer sair de tudo isso e o dinheiro que ganha, que ela fala ai, ah, esse dinheiro tem que pagar a conta esse dinheirinho que chegou aqui agora, olha tem que pagar ai, a conta, vai sumir de novo todo esse dinheiro que eu ganhei, né? Então, conta cara que, é, que conta, Ele, que conta cara. mais cara eu queria tanto que a conta fosse mais barata, eu quero é ganhar dinheiro mais. É, não é melhor? Ah, eu vou ganhar mais dinheiro do que ah, clicar gastar menos. Sempre é. pro mais, gente. Então essa reprogramação é sempre pro mais, sempre pro mais. Tem uma coisa que acho que vocês escutam muito de mim, que a alegria é a frequência do milagre, né? Então, para que uma pessoa voltando nesse nesse lado financeiro que todo mundo tem, enquanto a pessoa não sentir a alegria, Adianta, que não vai acontecer nada. <risos> né? Então, quando você aprende a reprogramar o seu ser para ter pensamentos positivos, emoções alegres, emoções. Vocês sabem que a frequência da alegria é mais alta do que a frequência do amor? Então, quando você sente aquela alegria, é o momento de cocriar. Sabe, Pati, teve uma, uma vez que. Hum. Não faz muito tempo isso, não, gente, tá? Eu posso, acho que fazem um ano, um ano e meio, eu recebi uma conta de 25 mil dólares para pagar. E eu hum. não tinha esse dinheiro na conta. Não tinha. Só que eu olhei para essa conta... Eu, eu lembro que eu peguei ela na mão... E eu falava assim... Se eu recebia porque eu tenho a capacidade de pagar. <risos> então se eu tô com essa conta aqui na mão de 25 mil dólares... Eu sei... Eu sei que eu vou arrumar algum jeito... Eu vou ter esse dinheiro para pagar. Então, gratidão por essa conta, porque vai me fazer crescer e me fortalecer na minha fé, né? E eu deixei a continha lá e não fiquei pensando nela, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí eu ficava assim, eu ficava assim, tá. Para eu co criar alguma coisa na minha vida, eu tenho que sentir alegria. Deixa eu ver o que eu vou fazer para sentir alegria. Eu fui lá passear com os cachorrinhos. Aí eu não senti aquela alegria de cocriação. <risos> eu falei caramba, o que que eu posso fazer agora para sentir alegria, né? E eu tentei algumas coisinhas assim para sentir aquele bom para poder cocriar. Eu lembro que, que é, eu tentei isso só durante um dia, né? E não senti. Aí à noite uma pessoa me ligou. Ela não era minha cliente ainda, eu não conhecia ela, ela me ligou e estava com uma situação assim que, nossa, sabe, era aquela situação bem cabeluda mesmo, eu fiquei com ela mais de duas horas em uma sessão e aquilo me cansou, mas no final, no final eu falei assim, bom, eu, eu consegui repassar algo de bom para essa pessoa, né? Eu consegui, então agora eu vou entregar, amanhã vai ser um dia novo, amanhã vai ser um dia de alegria. Foi isso que eu falei, depois dessa sessão que eu fiquei cansada pra caramba. <risos> né? Eu fui dormir totalmente blá. Aí no dia seguinte, na antes do almoço, essa mesma pessoa me liga. Ela fala, Kelly, você não acredita. Depois de ter falado com você, foram viradas tantas chaves que eu consegui resolver aquela situação para você que eu falei que eu não ia conseguir nunca. Quer dizer... Aquela informação que ela me deu fez uma alegria em mim, assim, brotava. E aquela alegria, eu falei assim, tô sentindo a alegria, é hora de cocriar. Agora eu cocrio os 25 mil dólares na minha conta para poder pagar aquela continha que eu tenho. Gente, eu falo uma coisa para vocês. No mesmo dia, um advogado me ligou e me contou, olha, senhora Canedo, há 13 anos atrás a senhora teve um acidente, né? E eu estou ligando para falar para a senhora que a senhora tem um valor para receber de um seguro. Eu nem sabia que eu tinha Nossa. coisa para receber. <risos> na Suíça você não recebe nada. <risos> você paga, mas não recebe. E aquele dia, eu, eu realmente eu falei assim, gente, é só alegria que faz algo acontecer. Então, ao invés de receber 25 mil, eu recebi 26 mil. Eu consegui pagar a conta e ainda tive mil dólares na minha conta a mais para poder pagar essa conta. Então, quando que legal, a gente né? quer que, legal, né? que algo aconteça na nossa vida, é necessário a gente aprender ferramentas. Aprender para que... ferramentas, você falou tudo. Isso, aprender ferramentas essas ferramentas facilitam a nossa vida. E a gente aprendeu né? isso estudando realmente, porque isso é uma ferramenta. Você acha alegria naquele momento, porque ela esperou o momento de ter aqueles sentimentos quando ela tivesse, ela ia fazer a técnica é isso, Legal, porque né? gente não é assim, eu sou, eu sei que eu sou a própria alegria, mas para você alcançar algo assim, então não é. né, é. porque gente, dinheiro, e falar uma é. coisa para vocês, a frequência do dinheiro é a alegria, ah, a é frequência só. do dinheiro é a alegria, para eu alcançar uma frequência de 25 mil dólares caramba, eu digo, ah. tem que isso aqui <risos> E aí, não é sempre que a gente tá com aquela frequência, né? E por mais que eu seja, assim, uma pipoquinha ambulante que vive pulando e dando risada, tem momentos que eu não consigo subir tanta frequência, assim. Então, quando eu tenho uma ferramenta dessa e eu percebo que a alegria chegou, às vezes a alegria até de limpar a casa e ver tudo bonitinho, eu sinto esse tipo de alegria, de sentir o cheirinho, falar, ai, ah, que gostoso essa casa. Isso já é uma alegria que uhum. é momento de cocriação, né? Então, quando a gente tem essas ferramentas, o nosso dia a dia fica mais fácil. É, né? E aí a mesma coisa com as dores físicas que nós temos, né? Quando sentimos uma dor física, que a gente tá lá muitos anos só com remédios, e não aquela dor nunca passa, a não ser com remédio, ou pessoas que têm insônia, só conseguem dormir com remédio, tudo tem uma causa além do corpo físico. Tudo começa na alma, tudo começa no espírito, tá? Nos corpos sutis. Então é necessário tampar os ouvidos para as coisas que estão lá fora, deixar de acreditar na situação em que nós nos encontramos e começar a escutar a voz do coração. tá É necessário a gente aprender a fechar os olhos, acalmar a mente, acalmar o coração e começar a escutar o que é que o meu coração está dizendo, aonde é que eu estou me auto-sabotando aonde é que eu estou me anulando né? será que você está satisfeito com a sua vida do jeito que ela está aonde é que você está se auto sabotando agora eu vou falar uma coisa bem séria tá? o ano de 2023 para mim ela, ele se resume em apenas uma palavra a transparência as pessoas vão ser empurradas contra a parede para serem transparentes e aonde é que a transparência precisa começar? na nossa casa Primeiramente conosco, que essa é a minha primeira casa, né? e segundo, o lugar onde eu vivo, onde eu habito. A transparência precisa ser uh, o meu objetivo primordial no ano de 2023. E as pessoas que não conseguirem serem transparentes consigo e nem com os seus, essas pessoas vão sentir uns sintomas bem fortes no ano de 2023. Então, olhe como é necessário a gente aprender a vigiar e orar 24 horas por dia. Como é necessário a gente observar cada sintoma, cada dorzinha, cada, cada situação que acontece lá no lado de fora, né, Paty? Principalmente aquelas bem mais pesadas, aquelas ruins, aquelas que você... Como que aquela pessoa fez aquilo comigo? Nada é do nada. A gente não tem nada que venha sem ter um porquê. Nós cocriamos tudo isso. Então, se aquela situação aconteceu, de alguma forma eu cocriei aquilo. E o que que eu preciso aprender com isso? O que que eu estou aprendendo com essa situação tão desafiadora? É. Com as pessoas que eu encontro na minha vida, as pessoas que cruzam o meu caminho, Sim. as pessoas que realmente aparecem na nossa vida, o que, que eu preciso aprender com elas? Uhum. Com aquele chefe que me maltratou, é. aquele eu... parceiro que de repente se foi, e olha só que legal, né? Quando a gente pensa dessa maneira, o que, que eu posso aprender? Se é um aprendizado, o que, que nós temos que sentir sabendo que vamos aprender e vamos crescer? A gratidão, né? Sim. Por mais que aquela situação venha, machuque, doa, a gente chora, se descabela. Ah, meu Deus, estou passando por isso. A gente precisa olhar tudo com gratidão, porque vem para nos mostrar algo que precisamos curar em nós, melhorar em nós, para que uma dor se cesse na nossa vida, para que algo melhore na nossa vida. Então a gratidão é o primeiro passo. Sabe, gente, mesmo que vocês não conseguirem ter gratidão na hora, que claro, acontece uma coisa, você não vai conseguir ter gratidão na hora se você não estiver assim já num, num, num estágio preparado já para isso. Mas nem que se passe por aquilo, vai observando, vai perguntando que eu preciso aprender com essa situação. Se conectem com isso. E assim que vocês tiverem um, uma, um clique. Ah, agradeça. Se você, vocês só conseguiram olhar aquilo através disso, só foi possível crescer às vezes. Só foi possível você olhar para dentro, você mudar. É tão, às vezes é tão, poxa, será que eu precisava de tudo isso para poder mudar? Então a gente faz esse convite para vocês. Vamos fazer esse novo eu, às vezes, sem precisar sofrer tanto. Isso. Aprendendo ferramentas a se olhar. Uhum. Ferramentas para realmente poder se trabalhar, se observar, cocriar uhum. técnicas. Tão sair mais... dos remédios, sair de, de uma vida que te machuca, né? Que você acha que te machuca, porque na verdade a vida não te machuca. A gente se machuca a, a, a nós mesmos, né? A gente se permite essas dores. Então, o que, que a gente pode fazer no dia a dia, para que a nossa vida fique mais leve, para que a gente sinta alegria mais tempo, sabe? Uh, se, você, se você tem uma vida assim tão difícil, com tantas dores, o fato de você, durante uma hora no dia, sentir uma alegria total, isso já é o começo. E aí você vai aumentando, no próximo dia você vai sentir por duas horas, aí você aumenta por três horas, e de repente você vai, você vai sentir alegria a todo momento da é. sua vida né, por mais que às vezes apareça alguma coisa que fala, ui, isso aqui eu não gostei de ver, mas você vai sentir alegria por você saber que algo precisa ser transformado dentro de você, e você vai sentir tanta gratidão, obrigada, eu vou me tornar um, um novo ser, eu vou melhorar, eu vou ser um ser humano melhor a partir de agora, através dessa liçãozinha que apareceu na minha frente, é. né. E sabe, e, e é isso que a Karen falou que é legal, Karen, porque hum. eu acho assim, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus amigos, a minha família. Faça uma coisa para você. Uma coisa muito que você gosta. Passeia na rua e vai olhando as flores. Gente, vocês vão começar a ver. Vai olhando os cachorros, eu adoro cachorros. Vai olhando os cachorrinhos. Eu sempre, a alegria minha era passear no bairro e ver os cachorros. Uhum. Ver gatinho, ver flor então eu, eu acostumei, eu chego na minha casa todos os dias, Carrie, eu olho eu tenho uma árvore lá no fundo do quintal uhum. então, e nem a minha, mas eu falo gente, que gratidão de ter aquela árvore no fundo do meu quintal eu toda noite poder vê-la eu saio na minha varanda para procurar a lua aí eu vejo uma estrelinha às vezes não tem, mas tem uma estrelinha aí você já sente aquela alegria, minha aquela minha... gratidão e, <risos> coisa simples, eu tenho uma, uma árvore gigantesca na frente da minha garagem e o cara aqui queria cortar e eu agradeço a árvore toda, gente, ela é uma árvore centenária, coisa mais linda, as pessoas que já passaram pela minha casa sabem, ela tá no meio da minha garagem, e meu vizinho coloca o carro na frente, eu tenho um pedacinho, hoje você pegou o carro para sair, eu falou, falei, caramba! Pati. Falei, vai que a árvore faz até assim pra gente. Ela dá licença. E ela é linda, ela é, é linda. E é incrível, a árvore parece que faz assim. E eu passo naquele espacinho. E eu agradeço, porque ela é linda, ela é maravilhosa. Ela faz uma sombra gostosa. Então são pequenas coisas que a gente vai achando no dia a dia. E vai tendo alegria, sabe? Alegria quando você chega em casa, vê as crianças. Pode, estar tudo bagunçado. Mas... Aí você, em vez de você olhar a bagunça, olha pra Vai, vai aprendendo a fazer coisas gostosas. Ah, então hoje eu vou fazer um jantar gostoso, vou pôr uma música. A música já é diferente. Uhum. Eu sempre faço jantar, mas eu não colocava a música. Põe a música. Vai procurando é. âncoras. A música é muito legal, porque a música, ela ajuda a reprogramar não só as nossas células, né? Na minha casa sempre tem música clássica. Pela Ai. manhã é música clássica. Aí, pela manhã eu já tenho o meu copo de água, É minha garrafinha, na verdade, né? eu tenho uma garrafinha que eu mesma fiz que são com palavras que ah, eu quero é reprogramar legal. a minha água, né? Aí eu coloco minha garrafinha de água bem na frente assim do, da minha caixinha de som aí eu deixo música clássica ali amanhã toda, né? Eu vou fazer minha meditação vou fazer minhas orações aí depois eu vou tomar minha água sabendo que ela tá toda reprogramadinha e além da porque nós somos né, de 75% a 80% de água então eu sei que quando eu escuto música clássica, as minhas células também vão estar totalmente felizes e reprogramadas né então eu já inicio o meu dia dessa forma assim bem harmônica né então a gratidão por tudo o que acontece na nossa vida por tudo que vemos ao nosso redor por mais que não nos agrade no momento a gratidão de saber que tudo o que eu estou vendo lá fora é apenas uma manifestação do que eu tenho dentro né e que se algo não está agradando eu preciso fechar os meus olhos eu preciso saber que isso está dentro de mim primeiro então eu sou tão grata de ter a chance de observar, de vigiar e orar o que que eu tenho dentro de mim que ainda não está agradando e que eu posso mudar. E essa é uma escolha muito importante Sim. saber que eu posso mudar, que eu vou dar o um passo para mudança. A nossa vida, a nossa vida não foi sempre essa plenitude, não. né, Pode? Não, foi. Caramba, gente, anos reprogramando, anos estudando, é. sabe. Fazendo terapias e terapias. Nos melhorando, nos melhorando. a cada dia, Porque né? Porque tudo que a gente faz com as pessoas, a gente fez com a gente. Então, cada ferramenta que eu via, nossa, isso pode ser muito legal. Eu testava comigo. Sim. Claro, tinha que ser meu grande laboratório. Uhum. Então, se hoje a gente... Porque é o que eu falo, a gente... para você poder se passar com uma pessoa, você tem que perceber como que ela tá. Ela como tá, bem? tá a vida como dela, tá a vida né? dela, exatamente. Ah, vou fazer uma reprogramação com ela, mas ela não tem um parceiro, ela tá mal financeiramente, é. ela é bem doente. Aí você fala, poxa, é, né? Se ela não faz nem com ela, como é que ela vai fazer comigo? É que muita gente sabe a teoria, né, gente? É a, gente a, teoria. a gente tem livros, a gente tem tudo, mas colocar na prática aquilo que a gente sabe e viver aquilo que a gente aprendeu é o mais complicado, né? Então, o conhecimento com a prática vira a sabedoria. E quando nós somos a própria sabedoria, e aquele decreto que foi me dado lá na floresta, é o decreto que mudou totalmente a minha vida e a minha maneira de ser. Eu sou a sabedoria que transmuto a sombra em luz, através do amor que eu sou. Então, eu sou a própria sabedoria. E se eu sou a própria sabedoria, eu vou viver aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi. Né? então as pessoas percebem a minha vida, e eu sou aquela pessoa, sou totalmente transparente, eu sou um livro aberto aqui, né? Se eu, se eu caio, eu mostro, se eu subo, eu também mostro, mostro como fazer isso, então, eu e a Patrícia passamos pelo processo, desde o comecinho, a gente aprendeu, a gente praticou, curamos a nós mesmos. Nossa, a nossa função, é, eu sempre falo isso, Karen, que a, a minha função com, com, as, com as pessoas que chegam até mim, ela, ela é. Eu nem igual, eu, não, eu falo paciente, às vezes, por falar, mas eu, eu, eu acho que essa palavra paciente é uma coisa que você está ali paciente recebendo. Ah, mas com, com os meus clientes, eu prefiro, às vezes, muitas vezes, uhum. falar assim. Porque a minha função não é te curar ou curar ao outro, mas a minha função é dar ferramentas para que o outro encontre a sua própria cura. É o seu corpo que se cura, é o seu ser, é o seu espírito. Então, a grande, acho que a grande ferramenta é essa. Nós, nós estamos num momento planetário que a gente não precisa mais de mestres. Uhum. A gente precisa entender que nós somos os mestres. É. é isso, gente. Nós somos os nossos verdadeiros mestres. Então, a gente tem pessoas que a gente tem canais que nos guiam até certo momento, momento da vida. Então, eles dão instruções, dão ferramentas a gente. Mas quem vai fazer a nossa, a nossa cura real somos nós teve outro dia você falando, eu não sei em que canal, não sei se foi comigo, que a, a, atualmente você não segue mais ninguém, você é realmente a sua mestra, você é realmente que... E, e muitas vezes, às vezes eu fico olhando os canais, as pessoas, e eu, eu sei que a cura tá dentro de mim. Claro que tem momentos que eu realmente, eu falo, opa, entrei numa, numa vibe aqui que eu acho que é essa, eu preciso. E é legal também, nesse momento, eu precisar de alguém. Mas se todo momento eu for recorrer para alguém, eu tiro essa força do meu ser. Eu, eu, eu, é como se eu não acreditasse que eu tenho a cura, eu não acreditasse que eu dou conta. É, as pessoas sempre me perguntam sobre livros que eu li, é, algum, alguma recomendação, e eu sempre falo, me perdoe, mas eu não, eu não leio livros, eu não sigo muito as pessoas, porque quando eu tenho alguma pergunta ou quando eu quero saber de mais alguma coisa, eu vou para dentro. É só eu fechar os olhos, porque todas as respostas estão dentro de mim. E essa é a minha verdade. Se eu for ler um livro, eu vou estar tá lendo a história e a verdade de uma outra pessoa. Não é isso que eu preciso, porque toda a verdade está dentro de mim. Conforme eu vou voltando para a casa do pai, que é o meu coração, através de é, lucidez com os meus pensamentos e com as minhas emoções, né? Tirando todas aquelas crenças de, nossa, por que, que eu penso o que eu penso? Por que, que eu sinto o que eu sinto? De onde vem tudo isso? E aí você vai limpando tudo aquilo e zerando, porque você é todo dia uma folha papel em branco. branco. E você pode escolher, ou você dá o play e continua uma história de ontem, ou você fala, não quero mais isso, agora eu vou fazer uma nova vida a partir de agora. Né? Então é o agora que mais importa E o meu agora tem que estar tá em paz Então eu fecho os olhos Eu fecho os olhos E a única coisa que eu preciso buscar dentro de mim A única resposta é a paz Então olha que legal O, o nível que a gente conseguiu chegar é claro, a gente não tá falando para vocês que vocês não vão ler livro, não vão procurar, só vou dar esse... Sim, esse, sim. Essa, sabe, Karen? E assim, e é. lembrando que eu já li muitos livros. É claro, exatamente, <risos> sabe? Muitos. E, então, assim, mas a primeira ferramenta, realmente, agora, eu preciso de um canal, eu preciso de livros, eu vou fazer tudo isso. Até o momento que vocês vão vendo, opa, então vocês leem um tanto de de pensamentos de pessoas que trazem essas consciências, do sentir, do, da crença, do emocional, do espiritual, do físico, vão aprendendo a se conectar com cada área dessa, o que, que é um bloqueio de crença. Uhum. O que, que é uma dor emocional da minha criança ferida, daquela coisa que ficou lá no passado, aquela dor daquela criança que muitas vezes eu me associo a ela e fico sendo uma criança mimada pro meu marido, pro meu filho. É. Eu sou uma criança, às vezes, pro meu filho. E aí eu vou percebendo, opa, aqui é uma criança que eu preciso cuidar dela. É isso, é um bloqueio, uma crença, o dinheiro é sujo, dinheiro faz mal. Estou dando exemplos, tá? Diferença de diferentes situações. Ou às vezes até bloqueios, que. Não dá nem para falar muito, mas a parte espiritual, gente, tem coisas que vocês não tem noção quanta coisa que vai bloqueando a gente, que vai atrasando. Algumas pessoas podem até perguntar, mas o que é um bloqueio espiritual? Como é que eu sei se eu tô com bloqueio boa, espiritual? Boa. A falta de coerência. Bloqueio espiritual não é nada mais nada menos que uma falta de coerência entre os quatro aspectos, as quatro faculdades que somos, que é mente, emoção, físico e espiritual. E quando nós temos uma falta de coerência, de... Nossa, eu, eu penso uma coisa, mas eu sinto outra, eu falo outra completamente diferente. Eu ajo totalmente diferente daquilo que eu aprendo, que eu penso. Isso é uma falta de coerência. Então, isso traz um bloqueio espiritual. Porque o que é espiritualidade? É coerência. O que é espiritualidade, para mim, é quando você é um ser alinhado nos, nos, três, nos três corpos principais aqui, né? Que é mente, coração e físico. Quando você consegue alinhar isso... E você tem uma coerência né, com tudo que você pensa, você sente, você age da maneira que você fala. Ali você vai estar um ser espiritual coerente, né? você vai estar alinhado. Isso é espiritualidade. Olha que legal o jeito que você explicou, eu gostei desse jeito. Porque é, as pessoas é, acham só. que espiritualidade é mediunidade. É, é, é muito legal isso. E aí vocês percebem o que é isso, o que é ter Deus dentro da gente. É isso. É coerência. Né? Porque que fala assim, a Deus está dentro. Ou seja, se eu tenho esses três alinhamentos, eu tenho aqui, eu sou integrado com o meu, com o meu divino. É. E aí eu consigo a, fazer coisas divinas. Eu cocrio 25 mil dólares. 26, amiga. O que que é, ó, eu criei 26 mil. <risos> então é isso. Então você aprende que a gente, nós somos realmente deuses. Nós temos poderes, gente. E se a gente souber alinhar tudo isso... Então é, é disso que a gente está falando, é, é esse convite que a gente faz para vocês. E eu sempre gosto de lembrar o que a Gaion fala sobre fé, né? Fé não é acreditar naquilo que você vê, que você não vê, mas é, é saber o que você é. E saber o que você é, saber o ser divino que você é. E se você é um ser divino, você é um ser coerente com todas as coisas. E um ser coerente é um ser de paz. Não existe nada mais valioso nessa vida do que a paz interior e aí a gente, quando a gente sente paz a gente sente alegria, não tem como sentir alegria se você não tiver paz, não tem como né, e para sentir essa alegria, essa paz, é necessário o alinhamento né, eu queria dar um, um entre aspas aqui porque eu já escutei umas pessoas falarem assim ah, mas você também já leu livros, né, né, né as pessoas sabem que a minha paixão é ler né, mas eu não fico mais buscando respostas lá fora porque eu já passei por essa fase então por favor, leiam <risos> Leiam, vão estudar, vão se informar, mas vai chegar um momento da sua vida onde você vai saber que todas as respostas estão dentro de vocês, tá? E é esse o convite, encontrar, é, encontrar maneiras de que você possa ser o seu mestre. Isso. Você conseguir esse eixo. aqui, peraí, vamos ver se tem alguma pergunta. O ano de curas intensas, sim, será um ano de curas intensas para aquele que escolher e se permitir ser curado. Você também pode escolher ficar na mesmice de sempre, né? E se você escolher isso, você vai ter um ano bem complicado. Porque é o ano que a espiritualidade estará trabalhando muito intenso com cada um de nós para que sejamos transparentes. Transparentes. Nosso DNA já está sendo totalmente reprogramado para que tenhamos em breve a telepatia aberta. E para que isso aconteça, nossa amiga, é, é necessário umas mudanças aí bem grandes, né? Sim. Imagina só, você é. anda pela rua, todo mundo com a telepatia aberta e todo mundo pensando no negativo e falando mal um é. do outro. A gente ainda precisa ter um Uma boa espaço. evolução é. aí, né? Mas assim... O planeta caminha para isso. Esse é o amor mundo de quinta dimensão, exatamente, é. para esse, esse amor. Então, isso é que a gente precisa aprender a fazer a cada dia, onde a gente se vê andando pela rua, desejando amor. Sim. Sabe? Sim. Não mais andando pela praia, não mais olhando detalhes de que aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. É, é olhar famílias, nossa... olhando. para nas famílias, olhando para cada um. Uhum. E sentindo paz, amor por cada um, cada um com as suas limitações, mas a gente aceita já o outro da forma com que ele é. Sabendo que o outro somos nós por uma outra perspectiva e que o planeta Terra de amor, que é o planeta de quinta dimensão, que todos conhecem estão falando no momento, esse planeta não está lá fora, esse planeta somos nós. Uhum. Então, planeta regenerado, né? Somos nós regenerados. Né? Um planeta de amor, para que o planeta seja de amor, é necessário que cada um de nós possamos ver o mundo somente com amor. E para ver o mundo só com amor, é só através da transparência. E, gente, quando a gente vai mudando, todo mundo vai mudando. Sim. A casa toda vai mudando. A família vai mudando. Porque, de alguma forma, você vai abarcando tudo isso através do amor. Uhum. Tem mais alguma coisa aí que eu não tenho mais perguntas? Ou vai ou fica, né, Azer? É isso mesmo. A gente tem a escolha esse ano de dar o passo de fé, né? Que é a transformação do nosso ser. Um, Cosete Silva está perguntando: Meninas, nesta semana senti uma dor forte no chakra da nuca. O que significa na visão espiritual? Nunca tem muito a ver com, uh, com pressão, que, a, que não é nossa, que a gente carrega do externo. Por exemplo, você acredita que você é responsável pelo outro né, e aí é algo, é algo que vem bem aqui, assim, ó, pá, bem no, no, nos seus ombros, que é na região da nuca, né, então quando, quando esse peso está aqui, o que acontece? Enrijece os músculos dos ombros, né, que automaticamente enrijece aquilo, nós estamos com uma osteopata aqui, <risos> que enrijece a nossa nuca, e aí você fica com uma dor na nuca terrível, e aí quando você pensa, se você tivesse olhos que vissem tudo o que você carrega nas suas costas, né? De, de peso espiritual, de crenças, você veria o quanto você carrega desnecessariamente, né? Então, aqui o peso é da responsabilidade que carregamos dos outros. É uma culpa, né? Por exemplo, é, isso tem muito a ver também com o relacionamento entre pai e mãe. nessa, né? Às vezes a gente carrega uma culpa aqui, né? com o relacionamento entre pai e mãe, tá? Então, a responsabilidade, quando eu me sinto muito responsável pelos outros, uhum. e eu não consigo cuidar de todo mundo, a não ser de mim mesmo, porque nós só viemos aqui para nos resgatarmos, e não resgatar o próximo. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito. Porque nós a gente quer salvar o mundo. o mundo. Nós queremos salvar a família, nós queremos cuidar de todo mundo. E nós só viemos aqui para cuidar do de nosso processo, do nosso aprendizado, da nossa evolução. né E cada um tem o seu processo. Mas isso é egoísta? Não... E isso é a gente saber que cada um de nós tem o seu processo e precisamos respeitar o processo do outro. Porque todo mundo manifesta para si aquilo que ele tem dentro. É? Virar uma chave quando vocês pensam dessa maneira. Cada um manifesta na sua vida aquilo que ele tem dentro. Por isso que eu preciso realmente olhar para mim. E é sem culpa. Sem culpa. E aí quando você percebe que você... Porque quando você começa a dar para você, você consegue dar mais para o outro. Porque você vai ter mais energia, mais disposição, mais alegria. E quando eu só quero dar para o outro e fazer para o outro, eu tiro a minha vitalidade. E eu não posso mais fazer para o outro. Eu vou me sentir sobrecarregado, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar chateado, eu vou achar injusto que eu faço tudo para o outro e o outro não faz para mim. Uhum. Presta atenção para vocês verem. Agora, quando eu começo a fazer para mim, aí vai sobrando espaço e aí eu começo a perceber que eu preciso daquilo. E automaticamente eu vou percebendo que quando eu faço para o outro eu tiro dele algumas coisas que ele deveria fazer. Uhum. Eu dou a ele a mais responsabilidade, eu dou a ele é, a oportunidade dele fazer para ele. É isso. E nós, quando nós começamos a olhar para nós e começamos a cuidar da nossa vida e começamos a ser um ser pleno, a gente inspira as outras pessoas a fazerem o mesmo. Por então, isso que eu falei que a gente vai mudando ao redor de todo mundo. Todo isso. mundo começa a olhar e falar, nossa, mas a, ela tá diferente. Então isso é a abundância que temos em nós. Nós somos a própria abundância de amor. E quanto mais cuidamos para que a gente esteja alinhado em harmonia, mais a gente, através da nossa abundância, conseguimos inspirar o outro e ajudar o outro por sermos já um ser pleno. Né? Então essa culpa tem que sair de nós, de que temos que salvar o mundo inteiro, temos que ajudar o mundo inteiro. Não, cada um vai se ajudar a si mesmo, mas nós que já estamos já mais plenos, mais abundantes, a gente vai inspirar o próximo. É quase assim. Eu não vou dar o peixe para as pessoas comerem, mas eu vou dar a vara e ensinar a pescar. É esse o caminho, é a inspiração. Nós estamos aqui para inspirar. Beijo grande no coração de Beijo, vocês Deus.